avisar alguém é eu vou fazer isso eu vou não pensando melhor não vou não eu vou... Eu vou fazer o seguinte eu vou... eu vou tentar transferir ele pro rio é isso eu vou... Eu vou tentar transferir ele pro rio vou transferir ele e tá tudo certo Coisa, né? Se eu bem te conheço, tá sem comer o dia inteiro. Não dá, pai. Não consigo comer, não, não vai descer. Eu acho que nessas últimas horas eu chorei tanto que eu, eu me alimentei da minha dor. Meu filho, a vida vai ter que continuar. Que vida, pai? Que vida que vai continuar? Que a minha... Minha vida saiu por aquela porta, falando que já voltava, me deu um beijo, um abraço. Ele não se despediu para sempre. Filho, não pensa assim, né? Pensa que tem um anjo lá no céu cuidando de você. Ele era um anjo muito melhor aqui na Terra, pai, muito mais útil. Sabe o que eu me lembrei aqui agora? De quando você tinha quatro aninhos. Tão bonitinho filho. Você vivia dizendo que tinha um anjo lá no seu quarto que estava lá e a Antônia e a Dalva viviam intrigados com essa história. Não acreditavam, né? Eu nunca duvidei, não ia duvidar do meu filho de quatro anos. E aí um dia você falou, não pai, não é um, não é um anjo, é uma anja, é porque é uma menina. Aí estava deitado lá no quarto, daqui a pouco você entra desesperado. Eu lá distraído, lendo um livro, meia luz, você entrou correndo. Papai, papai, papai, vem comigo, vem. Saiu me arrastando para eu ir conhecer a tal anja. Aí foi eu lá para o seu quarto contigo. Aí entrei no quarto. Te confesso, filho, que eu não vi nenhum anjo, mas eu senti o perfume. Era o perfume da sua mãe. Ela, eu entendi, sabe? Acho que não só as mães, mas todo mundo que morre, que vai embora dessa vida, vivendo um grande amor, acontece isso. Vira um anjo lá e fica aqui cuidando da gente. Percebi que sua mãe estava ali cuidando de você, cuidando de mim, da nossa casa. E eu sei que isso vai acontecer com ele também, meu filho. Eu não quero um anjo, pai. Eu quero ele. Sabe que quando o Hermes morreu, eu chorei tanto, mas tanto que eu achei que eu fosse morrer de tanto chorar. Eu ainda lembro do do Hermes naquela situação, com aquele lençol amarrado em volta do pescoço. Quando eu encostei nele, ele ainda estava com o corpo quentinho. E eu fiquei pensando... Por que, que eu não cheguei um pouco antes? Por que, que eu não abri aquela porta minutos antes? O Hermes falava que eu era o adversário mais difícil que ele driblou. Mas no jogo mais importante dele, eu, eu não cheguei a tempo eu me culpo tanto por isso. Só que aí... Eu conheci o Bruno. E as coisas começaram a fazer sentido, pai, porque... Porque é como se... Se o Hermes tivesse que partir pro Bruno chegar, sabe? Pelo menos foi... A forma que eu... Que eu entendi, a forma que eu... Escolhi pra amenizar a falta que o Hermes me fazia e o Bruno o Bruno desde o primeiro beijo ele ele tomou para ele o todo o amor que eu tenho dentro de mim e ali eu entendi que seria algo para sempre o Bruno ele ele é gentil ele é parceiro companheiro ele me elogia o tempo todo ele enaltece as minhas qualidades. E ele já é bonito por natureza. Ele podia estar com qualquer um, mas. Ele faz questão de estar comigo. E agora ele. Ele não está mais aqui. Pela segunda vez. Eu perco alguém que eu amei muito. Ai, pai, tá doendo, tá doendo tanto. Eu sei, filho. Eu sei. Eu sei que dói. Mas pensa pensa no meu amor, no meu colo, em tanta gente que te ama, Ian. Hã? A vida é assim mesmo, filho. Tem momentos difíceis e a morte é uma delas. Você é tão injusto? Eu sei. Eu sei que é injusto. Mas um dia... Quando você estiver assim, bem velhinho, né? e aí você vai partir dessa, e você vai entender, talvez Deus te explique o porquê de tudo isso, por que ele morreu cedo. Talvez você até entenda por que o Hermes também se foi cedo demais. Eu só queria que ele voltasse a gente retomasse todos os nossos planos. A gente estava casado, planejando adotar uma criança. Pois é, seu Rubens. O senhor estava bem perto de se tornar avô. Olha só. Quantas coisas, quantas pessoas morreram junto com o Bruno. Nossa casa, nosso amor, nossa família, os nossos sonhos. Eu sei, filho, mas... Por isso mesmo, hã? Pensa, faz isso por você. Por ele, pelo amor de vocês. Né? Hã? Yeah. E, não enterra o seu amor junto com o corpo dele. É verdade que se eu pudesse, eu enterrava... meu corpo junto com dele, pai, porque... pra mim, a vida... a vida tá acabando. Acho que a luz da vida tá se apagando pra mim nesse momento. Não, não. Não diga isso. Enquanto eu tiver forças, a sua luz não vai se apagar. Iambenazim. É sua luz é o sol. Nunca vai se apagar. Eu sempre soube que você ia chegar onde você quisesse, meu filho. Ó, eu tinha alguns receios, sabe? Assim, medo por você ser diferente, como todo mundo dizia. Eu nunca achei. Sempre achei você, você, sabe? Leal, é, corajoso. Sempre admirei você, meu filho. Eu tinha medo, lógico. tinha medo do preconceito das pessoas. Medo dessa mente das pessoas aí doente. Só que você, desde pequenininho, sempre soube se defender. Sempre soube se defender, sempre soube se colocar. E eu ficava orgulhoso. E agora, agora você pode chegar onde você quiser, meu filho. Hã? Conta comigo, filho. Hã? A gente vai superar isso juntos. Tá legal? Te amo, pai. Obrigado, tá? Obrigado por estar aqui, obrigado por sempre vim me socorrer, você é o melhor pai do mundo. Só de saber que você tá aqui, só de saber que, que as coisas vão parecer menos difíceis com você por perto, eu, eu já nem sinto que a dor tá dilacerando tanto. Isso. Então, vamos lá pra cozinha? Hã? Comer alguma coisa sentados no chão? Igual fazíamos quando eu chegava de viagem. Hein? Vou, mesmo, vou. Vamos. lá. Tá bom, filho, comer alguma coisa. Vem. Ai, amor, eu tô indo, tá? Eu tô indo porque eu não vou conseguir dormir. Você tem certeza que você quer sair aí? Mesmo já, essa hora? Jardel, olha só. Os meninos estão querendo saber notícias. É o Marcos é o Rafa que tá longe, eu preciso dar alguma notícia. Eu vou lá com o Dinho na emissora pra ver se eu tenho alguma notícia, se alguém sabe informar alguma coisa. A Salomé saiu com, com um grupo de amigos, eu acho que pra beber, pra esfriar a cabeça. Enfim, eu preciso fazer alguma coisa aqui, eu tô me sentindo impotente. Mas isso vai te fazer bem. Ah, fazer bem não... Não sei, eu acho que eu vou conversar com Deus. Dizem que conversar com Deus faz bem, então eu vou seguir o conselho. Mas eu tô... Tô bem triste, sabe? Então eu preciso fazer alguma coisa pelo meu amigo eu te entendo você quer acabar com você? não, não, sério, não precisa não precisa, ir. eu não quero eu, eu, eu preciso respirar, sabe, fazer alguma coisa sozinho e tal um vou dinho e tal, a gente vai re resolver o que tem que fazer pelo Ian e você fica aqui cuidando da casa, eu também não, eu não pretendo demorar bem, não tem o que eu fazer na rua muito essa hora mas fica aqui em casa, qualquer coisa eu te ligo tá, liga sim tá. eu também não queria ficar muito tempo sozinho não você tá com medo? Uma medo, é, é tristeza, sei lá, de tudo que aconteceu, né? O Bruno, o Ian. Sei lá. Mas acho que nesse momento a gente tá perto das pessoas que a gente gosta. As coisas ficam um pouco mais leves, sabe? Por mais que sejam pesadas. Entendeu? Ai, ah, olha. Hum, já tava. Já tava, já tava querendo chorar por causa do Bruno, aí veio e eu também, meu amigo, agora vem você. Ó, não vale, tá? Não vale, tô baqueado esses dias, mas... Mas é, você tem razão. Mas aí, fica bem, tá? Aí, é o Rafa. Oi, Rafa. Alô. Ariel, sou eu, Otto. Ariel, vou direto ao assunto pra não ficar enrolando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu preciso saber com urgência quem é o motorista que tava com o Bruno. É, é, o Bruno sofreu um acidente, Ariel. E eu não sei quem é o motorista que tava com ele. Não, não faço ideia. É isso que eu quero que você descubra pra mim. Tem que ser o mais rápido possível. Eu não sei, Ariel. Eu preciso que você veja isso pra mim. Descobre quem é o cara. Tá, ah, porque a gente precisa entrar em contato com a família dele urgente. Tá bom. Depressa. Tá? Obrigado. Alô, oi, meu Sim, sim. Cancelei. Como assim? É meu filho, Muniz. É meu filho, eu vou ficar aqui do lado dele. É pra isso que eu te pago. Você se vira aí e me representa. Ó, e vai se preparando que provavelmente eu vou ficar mais dias do que você pensa. É, você tendo dúvidas aí, se liga pro Gouveia, ele vai saber o que fazer. Tá bom? Tá, Muniz, tchau, boa noite. Só que me faltava dizer que eu não posso cancelar uma reunião. Meu filho tá seco. Salomé Salomé Otto Salomé, deixa eu te falar uma coisa Não, Salomé, calma, deixa eu te falar, o Bruno tá bem Não, tá bem, graças a Deus Sim, tá vivo, Salomé, o Bruno tava de cinto Graças a Deus, deu tudo bem Tá, tá tudo bem, Salomé Salomé, pelo amor de Deus, se acalma, Salomé Não, o Bruno tá bem, eu preciso saber do Ian Não, eu preciso falar com o Ian Bruno tá preocupado com ele, ele quer falar com ele e ninguém acha o Ian, já tô ligando pra ele não, não sei, não faço ideia Salomé, pelo amor de Deus para, você tá me ouvindo? tenta achar o Ian pra mim, tá? porque tô tá, tá, tá, tá tá ok, Salomé só acha o Ian pra mim tá? tá, Beijo, tchau é assim, mano. Oi, Ariel. Hum. Era ele? Poxa vida. É, cara, infelizmente. Infelizmente, Ariel. Não sobreviveu. É. Então, eu preciso agora que você contacte a família dele o quanto antes, porque a gente precisa... É, a gente precisa retirar o corpo, precisa ver essa papelada toda. Não, não posso fazer isso. Eu não sou da família, Ariel. Eu preciso da família. Tá, faz isso. É, entra em contato com a família pra mim o mais rápido possível, pra gente resolver toda essa papelada, porque... A coisa não vai ficar boa. A gente precisa dar suporte. Tá, te agradeço. Mas faz rápido, por favor. Tá, tá, tá, tá, tá, tá ok. Tá, Ariel, Obrigado. Seja quem for, Ian tá sofrendo muito. Meu Deus. Não, não, ele tá dormindo. Ele foi vencido pelo cansaço e pegou no sono. Vou. Vou chamar ele aqui. Vou falar com ele. Bruno, é muito bom saber que você tá bem. Deixa eu que pode uma coisa a, Ian. Ian, meu filho. Acorda, Ian. Telefone. Não, pai. Não tem como atender, não. Eu tô dormindo. Anota o recado aí. Amanhã eu hum. retorno. Não, Ian. Você precisa atender hum. quem tá aqui do outro lado da linha. Com certeza você vai querer atender. Não dá, pai. É sério. Tô dormindo. Tô... Ian, confia em mim, filho. Atende. Toma. Acorda. E oh. que sua mãe ia te matar hum? é que se ela descobrir mesmo ela vai me matar que eu dormir fora então ah, quer dizer que ela não sabe que você tá aqui uh -huh. eu saí pela janela do meu quarto passei pelo telhado pulei pra laje da vizinha e desci pelo portão e amanhã eu vou fazer o mesmo bem cedinho você <risos> é maluco mesmo hein? <risos> e o que que te fez voltar? você ah, o nosso papo as coisas que a gente conversou e... Um desejo enorme dentro de mim um desejo de, de fazer com você o que eu tô afim de fazer há muito tempo Ninguém aqui é puro anjo ou demônio Nem sabe a receita de viver feliz Separece, você tinha me perguntado, né? Se eu tinha mesmo esquecido do dom e será isso mesmo que eu queria, lembra? Né? Lembro, lembro sim. E o que, é que você quer? Eu me vendo assim, ainda te resta dúvidas? Eu quero você, Chad. quero que seja agora. Eu não tô aqui pra sofrer ou sentir saudade, pra quê? Quero ser feliz. Bye, bye, tristeza não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Oi, Salomé Não, tá tudo bem, sem problemas É, o Otto falou, parece que o Bruno quis dar uma passada na casa da mãe dele Justo, né? Aham, uhum, eles estão vindo pra cá Ai, Salomé, é dez minutos, parece uma eternidade. Uhum. Não, não. Eu vou esperar, tá tranquilo. Eu tô tentando fingir que eu não estou ansioso. E aqui, obrigado. Obrigado por ter tirado todo mundo daqui. Eu acho que vai ser melhor. Tenho certeza que o Bruno vai se sentir mais à vontade chegando e... Só encontrando o maridinho dele aqui esperando. Nossa, eu nem sei como vai ser minha reação. Tá. Mas te agradeço, te devo uma. Tá bom. Beijo. Tá, pode deixar. Te ligo depois. Tchau. Eu chorei, o quanto doeu, o quanto eu pedi pra Deus pra que fosse mentira e pra que você voltasse pra casa. Fala igual a pai mãe falou. Deve ter sido com fé. Quando a gente pede com fé, Deus atende. Ai, Bruno. Meu Deus do céu. Eu, eu tive tanto medo, mas tanto medo de perder. Precisa ter medo. Já não é por isso que eu não vou te deixar nunca. Eu, eu... Só que só pra você, de meu Deus, todo machucado. De é. Nada disso importa mais. Isso é maior do que a vontade que eu tava de estar em casa. Estar tá com você, no nosso quarto, na nossa cama. Desculpa ter te dado esse susto, sabe? Eu não vou te abandonar. Não vai mesmo não, tá? Porque a, a, a, a, a gente ainda vai viver muita coisa junto, viu? A gente tem uma história pra viver juntos. É? É. Como é que é, você sabe? O me contou? Tchau, sabia, também. Cadê todo mundo? Se importa? Não. Só hum. você. Eu... Eu posso cuidar de você? Deve. Eu tenho que ir no médico hoje ainda. Trocar esse curativo. Tem que ver o resultado de uns exames também. Aí ah, eu preciso comprar uma coroa de flores pra mandar pra... Pra família do Dante, né? O rapaz que tava no acidente também não teve a mesma sorte que eu. Tá, tá. A gente vai fazer isso tudo, viu? Eu faço isso tudo com você. Aonde você pisar, eu piso. gosto dessa ideia. Inclusive, eu preciso tirar essa roupa, essa camisa, essa bermuda, tá me incomodando muito. Você tem certeza que não tem mais ninguém aqui, né, Ia? Tem, tenho certeza. Eu te ajudo. Tá. Aqui, aqui. Bruno, peraí. O O que é isso? Ah, isso para é pra estabilizar a coluna e também pra... Cobriu a perfuração que eu tive na lateral. Então é melhor a gente fazer isso depois, porque Ai, eu tenho medo não, de te tá machucar. É... Olha só, a gente vai pro melhor hospital do mundo. Se precisar, a gente vende essa casa, mora debaixo do viaduto pra você poder se curar, entendeu? A gente não precisa vender a casa. Não precisa de esforço nenhum. O plano da emissora já é muito bom, fica tranquilo. É verdade. E vem cá, Bruno, você você não cai pro quarto? Você não quer deitar? Ficar mais à vontade? Ficar mais confortável? Você quer que eu pegue uma água? O que você que quer? Quero estar com você. Você já está. Então, sua companhia, seu abraço. Sabe que... Na hora do acidente... Eu não me lembro de nada da hora do acidente, mas... Eu sei que eu estava deitado e algum jeito eu dei para conseguir... estar de cinto. Agora o Dante, ele parece que não estava usando, isso foi decisivo, enfim, para ele sobreviveu não. Eu sei que você ficou preocupado, que você teve medo, mas eu tive muito medo também, eu só pensava em você, é amor de verdade que a gente tem um pelo outro. Eu nunca duvidei disso. Olha, eu acho que eu... Eu fui do céu ao inferno quando essa notícia chegou aqui em casa, sabia? Acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida como eu senti. Mas... De certa forma... Esse susto valeu pra... Para fortificar o que a gente tem e principalmente para pra me dar certeza que eu também te amo. Eu acho que a gente deve falar que a gente ama o tempo todo, porque acho que eu não suportaria viver sem você. Mas não consigo imaginar se você tivesse partido duvidando do amor que eu sinto. Então tem que falar, falar que a gente ama porque a vida é tão, tão breve é um sopro a gente sai no instante seguinte a gente nem tá mais aqui mas olha bem pros meus olhos Bruno eu te amo, eu te amo de verdade eu também te amo, minha Vinácio eu vou me recuperar eu vou ficar bem e a gente ainda vai ter uma história linda, eu você e nosso filho que tá a caminho. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Seu bobo, não quero me livrar de, de você. Mim. Eu te amo além do sempre, senhor Bruno Benassi. Eu te amo mais. Bruno, eu tô com medo de beijar e te machucar, beijar pode? Pode. Pode, é? pode? Pode. Ai. É, com calma, com carinho. Tá, tá, tá, tá, tá. E vem cá. Me conta dessa perfuração, porque o Otto não me falou nada. Isso é grave? Take time, girl, to heal that hole He like exactly how long, I don't know But you got pain and I know a remedy You gotta start kicking in with someone like me Now you're overanalyzing all of your thoughts Start to thinking it's all your fault But baby girl, don't you go and blame yourself Cause he's just a back. he's just a douchebag <laughs> Oh Was hoping you'd let me replace him. I would straight erase him right out of your mind. Não, eu não quero tomar muito seu tempo, não. Você sabe se o Jardel fez alguma coisa, aprontou alguma coisa? Não, não, é, é porque me ligaram pedindo o endereço dele e eu super achei estranho isso, entendeu? É, eu fiquei preocupado, então eu só queria saber se realmente aconteceu alguma coisa. Cheguei sim. Tá tudo certo. Mãe, você não atendia é porque não dava pra atender, né? Tá ok. É... Avisa a Dielina que eu cheguei. Tá bom, tá bom. Ah, avisa o pai também, tá, por favor? Mãe, eu tenho certeza sim, mãe. Aqui eu vou ter muitas oportunidades. Eu tô muito empolgado. Tá bom. Beijo. Até mais. Ah meu rio, que bom estar de volta. Mas uma confirmadinha é sempre bom, né, Sr. Será que é o morador? Ah, isso Geraldo, não vou nem te responder isso, porque é claro que é o um morador da abertura. Você não sabe estar me querendo o tá tempo todo. que aqui? A senhora tem certeza? Que... É absoluto, Sr. Geraldo. Um, dois mais dois são quatro. Olha é isso. Ele está apaixonado por Sr. geral. Só que ele não sabe como chegar até ali, gente. Não é tímulo. louco para ele chegar, para andar naquela loja dele, passear no lugar e mas eu não sei o que ele quer, ele quer fazer, mas meio preparado hoje pra ele. Sabe o que você vai fazer? Você vai entregar isso aqui pra ele também. Porque eu ia deixar debaixo da porta dele. Mas eu resolvi entrar no joguinho dele, seu geral. Entrega isso aqui pra ele. Porque eu tô correndo pra fazer o almoço da clara. Tá bom? Olha só, pelo amor de Deus. não esquece de botar sua marmita na geladeira porque, pelo amor, vai estragar, tá bom? A jeito que tá fazendo calor aqui no Rio de Janeiro, é capaz de estragar e a gente não tá podendo perder dinheiro. Tá certo, né, Jim? Pode deixar, eu coloco sim. A outra coisa... Ah. Eu deixei lá no... Já deixei a roça lavada, já arrumei ela toda, tá? Já arrumei e deixei a roupa na máquina já batendo. Quando terminar, bota lá em cima pra estender, tá bom? Sim, senhor. Vou fazer tudo o que o senhor mandar. É isso aí. É, é, é. isso aí. Ah, deixa eu te falar. Hum. Hoje eu chego mais tarde um pouquinho por conta de uma reunião que eu tô fazendo com a Michelle pra ver que ela me libera pra eu voltar pra peça. Sim, tá eu bom? Pra ele ir peça. Então torce comigo. Tá bom, já deu certo. Tô torcendo por você. Ó, se sair tarde você me liga que eu vou te buscar, tá bom? Uhum. Sem uhum. problemas. Mas não vai precisar me buscar não que eu venho cunhando. Ah, o meu serviço pra você é outro hoje. Ah, é? Uhum. Como assim? Então, eu ia te pedir uhum. para você não dormir cedo, uhum. porque hoje eu tô afim de lhe usar. Ah, é? Aham. Uhum. Uhum. Então eu vou te esperar sem cueca já, bebezinho. É? Uhum. Tá bom. Então eu me espera sem cueca colada na cama, sabe? <risos> tá um beijo, meu amor. Beijo, tchau. Vai Esqueceu alguma coisa, com certeza. Simone? Oi, Jardel. Quanto tempo, né?